Durante o ano de 2019, estivemos juntos em vários momentos. Seja bem-vindo à nossa Semana de Oração da Família, que bom estarmos juntos hoje na retrospectiva. Seja bem-vindo ao programa do Apoio que não se apague. A gente fala o mundo inteiro a 23ª Conferência Geral. Estamos falando sobre saúde da mulher. De fato, este ano foi bem movimentado e de grandes conquistas. Triplicamos o número de inscritos em nossos canais no YouTube, e atingimos a marca de 13 milhões de minutos assistidos em mais de 2 milhões de visualizações. E isso não é tudo. Milhares de pessoas têm interagido conosco através das nossas redes sociais. Louvado seja Deus! Nossa missão continua em 2020 com novos desafios e novos objetivos. Queremos a sua companhia nessa jornada. Que o Senhor te conceda um novo ano cheio de saúde, graça e paz. São os votos da equipe da TV Conectados com Deus. Feliz 2020!